Vamos fazer um lançamento aqui de apresentação em primeira pessoa Da nova GSX-S1000 Primeira coisa que você já vai ver são as três cores da moto Detalhe de camuflagem aqui, ó. você gosta? Olha isso aqui Design bonito, né? Inclusive ajuda a deixar a frente mais estabilizada, né? Seria um dar um force aqui, ó. E nessa coloração, que ela tem uma pegada mais fosca com brilho, também muito bonita, bem estilosa. E é o seguinte: aqui você tem 152 cavalos, tá? A 11 mil rpm, um torque de quase 11. 10,8 A uhum. 9,250 Então A hora que você trocar a marcha Vai cair Onde tem E vai continuar empurrando a moto Essa força vai ser Muito legal Numa pilotagem para quem gosta de sentir aquela Patada no peito Suspensão invertida De 120mm Onde você tem regulagem de Pré-carga Compressão e retorno Um disco de 310mm Brembo Quatro pistões Isso aqui que você está vendo É a leitura do ABS e dos módulos de pilotagem que tem, na traseira 250 milímetros, um pistão só sim e o pneu perfil 190-50, já tirando uma dúvida para vocês que vão me perguntar ah, mas eu só achei 190-55, posso colocar? Pode, quando você aumenta a altura do pneu, a primeira coisa que você sente é alongar a relação da moto, outro ponto é que você ganha um pouco mais de área de bandagem, posso colocar um 200? Pode também. Tá, então quanto mais alto o perfil do pneu mais na, aqui no caso da gente está descrevendo uma naked ou uma super esportiva você vai alongar a relação dela o amortecedor traseiro 130mm de curso onde você tem o regulagem de retorno do outro lado tá? e pré-carga também full LED uma sequência aqui de dois faróis olha o painel LCD, todas as informações Então bem completa a moto Espero que a gente consiga fazer um teste Ride, estou fazendo uma apresentação é, Mais superficial Para vocês, mas que vocês Conheçam aí A moto Qual das suas cores, filho? Fala aí nos comentários Você Prefere a preta? Eu gosto de o black Mas o azul Suzuki é lindo, né? Eu tô ligado, ou você preferiu essa aqui? Eu não sei Outra coisa Embreagem deslizante e assistida Kick shifter up and down O acelerador é eletrônico Certo? E você tem um controle de tração também dinâmico aqui É isso, filhos. Espero vocês tenham gostado. Tamo together e aguardando ansiosamente o test ride, hein? Ai!